com relação ao espaço é pra gente fazer o um outro lado. É, tem uma coisa que eu penso com relação ao espaço, no balé clássico, que a gente movimenta, né? A gente tá aqui um, dois, três, quatro, né? a gente chega e para, né? A gente abre e pega e sai coloca tem uma coisa espacial né que eu que eu gosto assim no, que a gente aprende no balé clássico então entender que isso também serve para né para dança contemporânea eu tô aqui e viro né é a gente entender isso assim eu fui entender daí é, então o que a gente abre uma energia circular e termina a gente fecha por isso que é importante né não é porque a é mãe de robozinho que tem que ficar todo mundo assim e depois terminar todo mundo assim é por outro motivo né a gente abre e fecha vai para outro abre pum, fecha né é, era isso mas tinha outra coisa meia ponta olha aqui, eu vou exagerar menos uma professora você exagerar que vai é criar trauma aqui ó Tá na meia ponta, ao invés de descer, pensar na borda externa, a mesma coisa lá. ele dizer que Faz meia ponta lá na primeira posição. Pode ser de frente pra barra. Meia ponta. Isso. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Isso. E agora continua lá em cima e desce. Deu uma ajeitadinha, né? Não tá acostumada com isso, mas é isso aí. Tu entendeu? É só ajeitar. Tá? É isso. Sentir as vezes faz luz. Hoje eu, hoje eu tô pegando pra pelo... lúd. Vai lá. Bora externa ou não tá no chão? Sobe aqui. Vai. Ah. Quase. Mas sentiu? É isso aí. É isso aí, tá? Pra manter essa base, pra gente ter base no chão, né? Ter base mesmo. matar a técnica cada coisa. A gente vai buscando, buscando, buscando, né, dentro da estética do balé clássico, né, é mais bonito isso aqui ou isso aqui, <risos> né, é isso, tá? É qualidade.